Diversas pessoas tendo problemas em obras de steel frame, por quê? Elas vendem velocidade, elas vendem qualidade, elas vendem agilidade. E na hora de entregar, elas não entregam o prometido. Que deselegante é, Totalmente né? deselegante Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou te explicar agora Pra você não cometer esse erro e não perder cliente Meu nome é Helena Rodrigues, eu tô no mercado do Steel Frame há mais de 10 anos Sou especialista dessa área, só trabalhei com isso E eu tô aqui pra te falar pra você o erro que você não pode cometer E que isso provavelmente vai acabar com a sua carreira E que eu tô vendo acabar com a carreira de diversas pessoas É o seguinte, Steel Frame ele tem diversas vantagens Ele é mais veloz, ele é industrializado Ele tem garantias acima da média ele vem de indústria, ele é totalmente industrializado. Ele é um sistema que você consegue capacitar e treinar qualquer tipo de pessoa. E as pessoas entendem essas vantagens. E elas criam expectativas. Essa parte da expectativa que é muito, muito, muito complicado, você tem que entender o porquê. Quando a gente trabalha com obra, quando a gente trabalha com construção, a gente trabalha com sonhos. O sonho de todo brasileiro é ter casa própria, não é isso? É claro! Eu acho que é, vai falar que não é o seu. Ter a casa própria e teu o carro. Eu sou de todo brasileiro. E quando a gente fala de obra, a grande maioria das vezes, a gente fala de sonhos. E pode não ser só da casa própria, pode ser da farmácia, da padaria, ou do hotel de alguém que está investindo naquele negócio. E o Steel Frame entrega tudo. Entrega sonhos, entrega qualidade, e deixa pessoas felizes. Só que a grande maioria dos profissionais, por verem com o um sistema simples de ser montado, de ser executado, eles não estudam a fundo como é que ele deve ser. E isso eu vejo diversos problemas ontem mesmo. Eu tenho uma lista VIP do WhatsApp, se por acaso você não tá, tem um link aqui embaixo, aproveita e clica agora. Até mais, se você ainda não conhece o canal, se inscreve no canal todo, viu? Não deixa de assistir o restante dos vídeos. Que obra não tem cachorro, né? Então <risos> de se inscrever pra assistir o restante dos vídeos. E eu falo isso com propriedade porque na minha lista do VIP de WhatsApp e até nos meus alunos dos meus cursos presenciais online, eu tenho pessoas do Brasil todo. E eu vejo todo mundo falando do mesmo ponto. Por quê? As pessoas veem um sistema simples de ser executado. Um sistema que não é muito complicado, que com uma parafusadeira, basicamente, você faz toda a obra. E aí elas acreditam que não precisam estudar, que não precisam entender como é que é aquilo. Não, nada a ver, irmão. Mas é a mesma coisa que você querer montar ele sem o um manual. Então, o um grande problema que eu vejo é, pessoas vendem sonhos, pessoas vendem expectativas, o sistema pode entregar isso, mas elas não estão preparadas. Elas não estão capacitadas. Não sei se você já viu, mas existem diversas obras de steel frame abandonadas pelo Brasil. Exatamente por pessoas que venderam algo que não podiam entregar. E eu tô aqui pra você exatamente falar isso. Venda o que você pode entregar, não venda o que você não consegue entregar, o que você não tem capacidade. Por maior e melhor que seja, eu já recusei óbvio que eu falei, essa obra eu não consigo fazer, eu não consigo atender. E olha que eu já tô no mercado há muito tempo. E você precisa parar e ter essa humildade também de se conscientizar. Eu tenho capacidade ou não tenho capacidade de atender essa obra? Eu conheço esse sistema ou eu não conheço esse sistema? Uma opção que eu já fiz, foi falar pro cliente, isso aqui eu nunca fiz antes. É muito bom, pelo que eu estudei. Estude sempre, estude sempre. Eu estudo o tempo todo até hoje. Você tá disposto de fazer isso comigo pela primeira vez? O cliente tinha ciência. Isso é diferente. E deixa claro pra ele. Eu fiz isso não tem problema nenhum de você fazer isso com o seu cliente. Isso é muito importante. Então, o que você tem que fazer sempre? Jogue claro com seu cliente e cumpra as expectativas do que foi passado. Eu já fiz como é que eu vendi a minha primeira obra de steel frame. Ó, eu nunca vi isso aqui, mas é a quinta maravilha que estão falando. Você tem essa necessidade eu tenho certeza que isso vai te atender. E aí? Vamos executar? Diversas vezes eles topam. E dependendo da sua seriedade, dependendo do seu trabalho dependendo do seu currículo ele vai aceito e topa. E uma dica até pra você que eu vou te dar. Você quer se tornar um especialista maior? Você quer passar mais seriedade? Você quer passar mais tranquilidade pro seu cliente? Você quer falar com propriedade as coisas? para conseguir aumentar e alavancar suas vendas? Não deixa de se inscrever agora no meu mais novo curso online, o Boom do Steel Frame. Esse foi um curso desenvolvido por cento para que você possa fechar o seu primeiro negócio ou você que já tá no mercado e não tá conseguindo vender, consiga alavancar as suas vendas e faturar muito mais. O Bundo Steel Frame foi um curso desenvolvido para você fechar novos negócios de steel frame, seja projeto, seja montagem, seja material, seja venda da estrutura que seja. Esse curso é para você se destacar no mercado e se tornar referência na sua região, se tornar o número um. Então não perca a oportunidade, não cometa esse erro que a grande maioria das pessoas estão cometendo, é até sujando o sistema, né? Vamos. Vamos mudar essa realidade. Se inscreva agora no Boom do Steel Frame, meu mais novo curso online, clicando ó, aqui de baixo.